Oi, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Burjac Acho que você já me conhece Se não, prazer em te conhecer Sou professor, sou pastor Sou missionário da Missão Cairosa. Hoje, atualmente, eu e minha família Moramos na Espanha Em Puente Renil. Nosso ministério é voltado para a área de ensino. Estou há mais de 10 anos trabalhando com a formação e capacitação de obreiros e obreiras. E como é que nós levantamos sustento para manter a casa, a família? Bom, por ofertas. Exclusivamente de ofertas. Se você chegou até aqui e acessou esse link é porque você tem um coração propenso à oferta. E eu gostaria muito que você não desistisse disso. Por isso, criei dois caminhos que quero conversar com você sobre ele. O primeiro caminho é o caminho de oferta recorrente, aquele que você se cadastra e todos os meses é debitado no seu cartão de crédito ou chega para você um boleto de contribuição. O mecanismo é o padrim.com.br, que é o link número 1 um que eu vou colocar para você. Então, no link número 1 um do padrim.com.br, você pode fazer uma oferta recorrente, lá eu coloquei vários grupos de oferta para que você possa ter a liberdade de ofertar de forma recorrente. Isso me ajuda a, ter um, a fazer um planejamento para compra de equipamentos, sustento da nossa casa, também o sustento de outros missionários Que também ajudamos Distribuindo na vida deles Aquilo que temos recebido A segunda forma que você pode fazer É uma oferta única Pode ser o link do PagSeguro Lá você pode fazer uma oferta única Ou, se preferir, pode fazer Uma transferência ou depósito bancário Os dados também estão aí à sua disposição Fato é que A forma como você decidir nos ajudar A manter esse ministério será muito bem vinda Mas se você chegou até a Aqui e decidiu não contribuir, tudo bem, glória a Deus pela sua vida. Valeu por ter chegado até aqui. Continue orando por mim e eu vou orar por você. Mas se você chegou até aqui e entendeu que pode fazer alguma coisa, uma dessas oportunidades que estão colocadas aí, clica numa delas e faça. Mas se você chegou também até aqui, poxa, Bujarque, que a situação hoje está difícil, cara. Tem, tem, tô desempregado ou pô, tem um emprego, mas cara, tô devendo a ufas, tô devendo tudo, tô devendo tudo. Não posso chamar nem a minha esposa, o meu esposo, aos meus filhos de bem, porque o banco vem e toma. <risos> Se a situação a sua tá assim, poxa, cara, eu que quero te ajudar, é sério, entra em contato, tem o um link do WhatsApp aí com a gente, de repente tem alguma forma de fazer alguma coisa. De repente, distribuir o seu currículo para outras pessoas. Conheço tanta gente que poderia dar uma oportunidade de emprego para você. Ou você quer, já que não posso ajudar agora, mas cara vou ficar sem o material. Não, eu tinha dito e repito, tudo no site é gratuito. Tudo é gratuito. Oferta aquilo que você puder ofertar. Entra pelos canais de inscrições que nós temos, tanto para os cursos que nós estamos disponibilizando, como também para receber os materiais que nós disponibilizamos. Preciso só saber quem você é, onde você está, para a gente manter um canal de conversação, um canal de debate, para melhorar o material que eu estou enviando, e também para poder orar por você e você orar por mim e te mandar notícias aqui do campo missionário, tudo bem? Então estão postas aí as possibilidades de você nos ajudar neste ministério, que o Senhor esteja contigo todos os dias da sua vida, graças a Deus pela tua vida, o que eu vou te pedir é em todas as circunstâncias, tendo condições de ajudar com uma oferta, ou não tendo as condições de ajudar com uma oferta, ore por mim, interceda por mim e pela minha família e por este ministério, em nome de Jesus, muito obrigado, nos vemos nos nossos encontros por aí, Deus te abençoe. Muito!